E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô aqui Oi, com o com com meu amigo. É, o nome dele é Lucas. Meu nome é Antônio. Não, é Antônio. <risos> tô brincando, gente. Não. É, o nome dele é Lucas. Meu nome é... Esqueci meu próprio nome. Tem vergonhado que eu tô. É, meu nome é Gustavo. Eu sempre esqueço meu nome de vez em quando quando eu tô meio tímido a pessoa me pergunta meu nome eu sempre esqueço, obrigado. então esse daí é meu nome, é Gustavo. e hoje eu estou trazendo uma game, uma gameplay do jogo do Roblox. depois eu vou, eu vou mandar para vocês, beleza? depois eu vou no título do vídeo eu vou colocar o nome do jogo. e aqui a gente está, né? aqui é, no Roblox meu amigo já tá muito level muito mais alto que eu tá no level qual 38 38 ele tá no level 38 e eu estou no level 20 como dá pra vocês verem e eu tô quadril eu tô bilionário aqui eu não tô tão bilionário assim que meu amigo já é quadrilionário tá ligado aquele pique então, galera, depois, outro dia, a gente, nós dois, talvez, vai trazer um gameplay de Fortnite. Outra vez, que estão brigais Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho aí, que verei. Porque eu estar aqui, rapidão. Vou tirar ela daqui. E é isso, rapaziada. Fica com o vídeo aí, só que eu, só que eu vou continuar falando pra vocês tudo. Ai, ai, ai, ai. Vem, vem, vem. Uh. Ruti, fica aí Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Ruti? E é isso, rapaziada Ela tá batendo asa infinitamente E é isso, galera e entra aí, Ruti é isso E, e galera, é com vídeo, né, que eu já falei. E é isso. O... Lucas. O Luca, Oi. É... Depois a gente vai colocar o link do nosso grupo do Discord, que agora só tem duas pessoas, eu e o Lucas. Né? E é isso. E, e eu não vou ficar colocando meu nome aí, né? Me... Nos comentários aí, dá um... <risos> Dá umas sugestões pra não poder colocar o nome, igual do Robin Hood, que o nome dele é Robin Hood. E dá ideias aí no comentário, beleza? Que eu vou.. Que eu não vou me chamar mais de.. De.. De Gustavo. Pera aí, rapaziada. Pera aí. Pera aí, rapaziada. Rapaziada, eu vou ter essa minha irmã pedindo um negócio aqui, né? Eu, eu só. Eu só arrumei aqui, né? É isso. Eu não vou cortar nada pra vocês, tá? E eu tô aqui, né, de boa. Você joga só pra eu ficar pegando um lá embaixo que meus personagens que eu tenho que comprar. Galera, segue o Lucas aí. Viu? Segue o Lucas, que eu vou também. O Rafa! O que tá personagem do cara da 100 1440 de dano é isso rapaziada esse é meu segundo nome Gustavo Rafael e, e eu já falei pro não me chamar o desse cara nome que... o ca... <risos> eu já falei muitas vezes por Lucas eu, eu falei não chamar desse nome que esse é meu segundo nome eu não gosto que as pessoas me chamem desse nome meu nome é Gustavo Gustavo, olha o dono do personagem que o cara tem: 105.440. Mano, mano, nada é fraco, velho, nada é fraco, né? aí, rapaziada, meu irmão tá me chamando. Meu irmão tá me chamando, rapaziada. O que você está ligado ele começou a estragar o vídeo desculpa pelo <risos> tá poxa meu irmão para de gritar aí lucas por favor por favor para de gritar não vou ter que expulsar do meu vídeo não mãe. tá parecendo um neném forão eu poxa, peguei 40 galera. poxa galera na hora que terminar esse gameplay eu vou gravar outro vídeo eu vou postar ainda hoje que minha idade, pela minha voz, pela voz do Lucas, a gente sim tem 15 anos, tá ligado? 15 anos, tô brincando. É, 14 anos, fui <risos> de confia. Galera, vou falar minha idade verdadeira e a idade verdadeira do Lucas. O Lucas tem 13 anos, eu tenho 12 anos, um ano mais novo que ele, é isso, rapaziada na hora que acabar aqui eu e o Lucas a gente vai a gente vai a vai fazer outro jogo e como parece que eu gente fazer um negócio Rapaziada, falou pra você E foi isso